Fala, guerreiros! Thiago na área trazendo pra vocês mais uma exploração, mais uma lenda nova pro canal, pra vocês, certo, Thaís? Isso mesmo, Thiago. Cara, um casarão sinistro, né, Thaís? Muito. A gente vai entrar lá. Pelo que a gente viu, o tamanho aqui, ó, é enorme, cara, é enorme, né, Thaís? Uhum. E aqui tem uma história bem sinistra e eu vou contar pra vocês, mas eu vou contar lá dentro dessa casa. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais essa exploração. Ei, é você que está procurando uma forma de ganhar uma renda extra no final do mês, né? Então calma aí que eu tenho a solução. Eu trago para vocês a plataforma de negociação da Binomo. A plataforma de negociação da Binomo é sensacional e vai te ajudar a gerar uma renda extra no final do mês. Mas lembrando que para você fazer seus investimentos na Binomo, você tem que ser maior de 18 anos. E toda operação pode haver perca de risco de capital. Eu já estou com a Binomo aqui na tela do meu celular e eu vou mostrar passo a passo como que funciona para vocês fazerem as operações. Então, vamos lá. Aqui na janela da Binomo, eu vou fazer um investimento para vocês verem como que funciona. Clicando no botão investimento, você vai colocar o valor que você quer investir. Já tem alguns valores aqui, mas você também pode digitar o valor que você quer. Eu, por exemplo, vou colocar aqui 35. Reais. E eu vou fazer o um investimento para cima. Como eu analisei o gráfico, eu acredito que ele vai subir, porque ele está subindo bastante. Então vamos fazer aqui o um investimento para cima. Se a minha previsão estiver correta, o retorno desse investimento vai ser de R$ 64,05. Então agora é só aguardar. É isso aí, pessoal. Operação bem sucedida. O retorno aqui de R$ 64,05. Bom, galera, como vocês viram, é muito simples estar fazendo as operações na binomo. Clica no primeiro link da descrição para você se cadastrar, coloca o meu código que está aparecendo aqui, que no seu primeiro depósito que você fizer na plataforma da Binomo, ele vai aumentar. Se você colocar R$50,00, ele vai para R$100,00. Se você colocar R$100,00, ele vai para R$200,00. Então, clica aí no primeiro link, faça o seu cadastro e se você ainda está em dúvida de fazer as operações na Binomo, eles vão disponibilizar uma conta demo para vocês com 4 mil dólares para você estar fazendo as operações e aprendendo. E o valor mínimo para você depositar na plataforma da Binomo é 40 reais. Você pode depositar por Pix, boleto, PicPay, é, conta bancária. Tem diversas formas de você fazer o depósito na conta. E para você sacar o dinheiro, ele pode demorar de 10 minutos a 3 dias para o dinheiro entrar na sua conta. Então clica aí no link. Faça o seu cadastro, use o meu código. Eu sou binomista e você também é binomista. Obrigado, binômio por patrocinar esse vídeo pra gente. Bora lá pro vídeo. Tiago, Aí. olhando aqui, ó, parece que aqui já tem um tanque, né? Sim, vamos dar uma olhada aqui por fora. Cara, ó, pra você ter noção, olha isso aqui, cara. Uhum. Oh, meu céu. Ó, um tanque, fogão. É um tanquezinho, ó. Pra ter cobra assim, no meio desse hein? Uma pia, fogão a lenha, tem uma porta aí, né? Trancada? Trancada. Essa casa aqui, pessoal, tá abandonada há mais ou menos uns 25, 30 anos, né, Thaís? Isso. Vamos ver se a gente consegue entrar lá? Hã? Vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa? Vamos. Nossa, essa porta aí tá caindo, cara. Tá caindo, hein? Tem uma outra porta, Thiago, que eu vi ali, ó. Tem. Cara, olha, você passou bem na cabeça na filha ali. Né? Nossa, essa aqui, tá isso? Nossa, Olha, Ó, tá até claro, hein, Thiago? Uhum. Olha, essa, olha janela. essa janela, que esquisita, cara. Antiga, hein, Thiago? Antiga. Antiga. Ó, a caixa d'água. Quer olhar por fora primeiro? Sei que sabe. Não, nada aqui. O cara do jeito tá tudo quebrado, hein? Uhum. Ó. Será que é uma manifestação que fez isso aí? Não sei. Ó, tem alguma coisa ali, ó. No meio do do ali, parece, né? Aham. Uhum. Tem uns lixos, ó. tem uma banheira aqui também. Tá Nossa. Isso aqui é alguém que deve ter posto. Aí, Talvez que que ia apanhar na casa, né? Não é. sei. Talvez trocou da casa. Será que tem banheira lá dentro? As botas. Uhum. Hein? Talvez trocou da casa. Talvez tem banheira lá dentro? É. Vamos Entendeu? Olha. Marimbondo. Olha, cuidado. Olha, puro mato, cara. Puro mato. Olha ah, o que, que é isso aqui, ó? Ufa. Que era algum viveiro de por galinha. Não, era um negócio de ponha dor, alguma coisa. Não? Mas embaixo tá tudo com, com telinha, Sei lá. Eu tenho que ter um barulho de abelha, cara. Então cuidado. Licença! A gente já pode ver que tem uma corrente aqui, ó. Com licença. Nossa, Ui, me assustou, que cara. Que Nossa, cara do céu, tá aí? O que... quê? Nossa, Tiago, você já entra vendo as coisas tenebrosas. Eu tem... quero ver o que tem ali. Tem que ter bicho, né? Ó, faz um bom de você. Tem mesmo. Aqui devia ser a cozinha, né? Provavelmente, uma Olha, ele tá furado, hein? Tá furado. Tá cheio de marimbondo aí, parceiro. Ó, ó. Saiu? Saiu. Ué. Tiago, olha a largura dessa parede. Ué, mas ela. Ah, não, ah, não é para dentro. A coluna. Que susto. Olha que tênis, velho. Pessoal, já vou contar a história para vocês já já. Bonitinho, Cara, essa casa é gigante, Tiago. deve ser uma dispensa. Não sei, é um quarto, né? Então. Abre aí, vamos é uma coisa. Cuidado, bicho. Ah! Ah, Thiago. Não é gostoso? Tem nada Tem bosta de rato. Cara, olha o tamanho dessa casa Cara O que? A porta mexendo? A porta mexendo? que fica vindo E aqui, Thaís? Não sei Será que não vai, pro favor? Que susto, mano Os nomes aqui. Ah, o item sofá tá isso. Nossa! Isso aqui devia ser a. aqui é que você que, que é isso aqui? Provavelmente uma cousinha, era pra ser, né? Mas. E na parede. Ou tipo uma dispensa. Mas não tem. Só se for aqui a torneira. Tem Duas cozinhas aqui lá? Então. devia ser o barzinho dele aberto. Pode ser. Olha o sofá. Olha o tamanho dessa sala. Grande. cara grande. Que casa grande, não tá é isso? Nossa, tem mais para lá, velho. Tem uns quartos, eu acho, não é? É porque, porque ali só tinha é. um quarto. ó tem para cá também. Ah não. Não é uma parede. parede. Tem um negócio aqui embaixo, daí. Mas eu só trapo. Tá então, Olha. Ó, subindo, tá? Ó. Sim. E essa porta fechada? Então, lá tá aberto, tem que tu fechou. Oi? parece que puxou. Então. Mas que, é que você foi mexer, puxou. Joguei. Tem, Tem luz aí. Será é que funciona? É, tá ali atrás. Vou enfiar minha mão aqui atrás. Não, vai. Olha lá o buraco aí também. Ah, ele sai aqui. Ai, Nossa, sim. que esquisito Thaís. Ah, é porque não tem janela, esse quarto. Ei, esse quarto aqui não tem janela, mano. Tem que tá ali. É por isso mesmo, então. Nossa, olha aqui. Aí. Tem uma filmação em cima, nem que eu sou mais alto. Vai cuidado, tem um isso. seu visto. Parece alguma coisa aí, aí ó. Então, um quadro, cara. Deixa eu tentar ver. Cuidado para passar, não. Será que esse aqui cai? Dá pra ver? Tem um caderno, cara, mas tá cheio de um cocô de rato. Não, não, não põe não. Deixa ele. Eu... Cara, que quarto esquisito, Thaís. Tá Pensa hein? Esse aqui devia ser o filho dele. Uhum. -uh. Ela subiram aqui, tá? Então. Nossa, olha o tamanho desse banheiro. Nossa, Thiago, gigante. Nossa senhora, parece ah. um quarto. Parece Esse nosso sabonete. quarto em casa. O tamanho do nosso quarto. Sabonete. Tiago, parece que veio alguém aqui, não parece assim? Então. Parece. Porque que a gente sabe ela tá abandonada há bastante tempo. Mas ela não tá assim com sujeira de muito tempo. Será que alguém veio limpar? Então. Não, não abre não. Vai sair aquela água preta, você vai ver. Não parece? Parece. Ó, o pisão não tá tão sujo assim. Sei lá. Olha aí. Nossa. Ainda bem que tá morta. Aqui era é o quarto dele. Eu é o maior, sei. né? Oi também, o então isso aqui? Que é isso? Tá pregada. Por que tá pregada? Ah, Deus tá pregada. Ah, não tem nada. Vamos ali passar, pra você contar? Vamos ali. O que que aconteceu nessa casa, hein? Ah, essa casa é louca, hein, O pessoal deve estar se perguntando o que que aconteceu nessa casa. Não, azarão, cara. Dá pra Bom, morar. Então. Dá pra morar. Tiago, acaba com o mistério e conta logo o que que aconteceu nessa casa. Galera, o que foi passado pra gente, o que foi passado pra mim e pra Thaís, aconteceu uma tragédia aqui nessa casa. Tudo por causa do dono dessa casa. Ele era um cara que tinha muito dinheiro. Ele era o um fazendeiro, né, Thaís? Uhum. Um fazendeiro, né? Porque isso aqui onde nós está é uma fazenda, um sítio. E essa casona aqui, ele morava com a esposa dele e com o filho dele. Eles moravam aqui nessa mansão, nessa casa. E teve um rapaz que acabou descobrindo que esse fazendeiro, eu não sei o nome desse cara, eu estou colocando como fazendeiro, porque a gente está numa fazenda, né, Thaís? Sim que esse fazendeiro estava saindo com a mulher desse cara, estava traindo a mulher dele e, a, e saindo com a mulher do, do outro cara. Uhum. Esse cara veio um dia aqui de noite e executou ele aqui dentro, na frente da família dele, ele faleceu na frente da família dele. Eu não sei aonde que ele estava, onde que aconteceu, mas foi dentro dessa casa. Depois disso a família pegou e se mudou, foi embora daqui. E o local ficou totalmente abandonado. E a história daqui é que escuta, a mulher dele falava que escutava ele gritando de escutava noite. Gritando. Por isso que não aguentou ficar na casa. Porque antes dele morrer, ele agonizou. Ele ficou agonizando, né, Thaís? Ele agonizando agoniando. fala. Agoniando. Ele ficou agoniando dentro da casa antes de morrer ainda. Até que ele acabou falecendo. E aqui todo mundo sabe disso, né, Thiago? Todo até quem sabe. passou pra gente foi uma pessoa aqui da região mandou pra gente e falou que na época esse cara ele era o garanhão, né? O A mulher dele sabia que ela era traída tudo, mas ela não tinha voz de mulher, não. né? Ele, ele era o garanhão, todo poderoso porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita condição e muitas mulheres por aí davam moral para ele e ele saía com as outras mulheres, mas acabou que encontrou um cara aí bem louco, né, três, uhum. veio aqui, executou ele. Essa fazenda já foi arrendada Mas ninguém tem coragem de ficar nessa casa Ninguém tem coragem de morar nessa casa Pelo que aconteceu Até Hoje mesmo... nem eles são mais donos, né, Tiago? Ela já vendeu e Isso. o novo proprietário já renda só as terras Isso, nem o proprietário quis saber da casa Mas por causa disso Por causa que a própria esposa falou Que escutava ele agonizando dentro dessa casa, né, Thaís? Isso E cara... É um casão, mora... né? Cara, e será que é naquele quarto lá mesmo que ele morreu? Ou ele veio aqui pra fora? Como, Como será, uma hein? Olhada? Como Nossa. será? Isso já faz um bom tempo, pessoal. Isso já faz mais ou menos de 25 a 30 anos que foi nos passar. Já aconteceu, né? Porque quem passou pra gente também não sabe de que época o certo é, né, Thaís? Mas isso que já faz mais ou menos daí. E agora, para aqui comigo e pensa. Uma casa dessa aqui, um casarão desse. Não ia estar tá abandonada toda. Então, cara. Tá. Dá pra não morar tranquilo, tranquilo aqui. Se fosse uma casinha aí, né? Mas você tem um casarão, pô. É? Hum. será que foi dentro do quarto? Então, não. Será que foi dentro da sala? Disse que foi dentro da casa. Uhum. Mas agora onde? Então. Pode ser nesse quarto? Pode ser. Pode ser dentro do banheiro. Pode ser dentro desse lugar? Pode ser parque? lá fora. Pode ser que o, o homem chamou ele, ele e saiu para fora, que a gente não abrir. Então. É estranho, né? E agora isso aqui, ó. Será que ele escondia alguma coisa aqui, Thaís? Não. Será sei. que ele escondia dinheiro? Ou o curiosos veio à procura também? Pode ser que tenha alguma Porque ele era um cara que te dinheiro, Então, né? pode ser que tenha alguma lenda aí que ele tinha dinheiro escondido alguma coisa assim, né? Vai saber, Vai saber. cara. Porque para e essa comigo. Essas paredes aqui é muito grossa, cara. Olha isso é. aqui, Thaís. Ele é muito grosso. Vai saber se ele não, não escondeu alguma coisa dentro da parede. Vai assim, saber, é né, Tiago? Assim, né? Cara, que casa sensacional. Mas é top. Hoje a gente veio fazer o reconhecimento do local, pessoal. Tem uma outra lenda pra gente ir, né, Tiago? A gente já vai sair daqui e ir lá conhecer o lugar. E se vocês quiserem que a gente volte de noite, a gente volta aí. Vou vir às três horas da manhã aqui pra fazer a investigação. Vou entrar dentro dessa casa e vou pedir pra ele se manifestar ver se realmente ele tá aqui, né? Com o clima aí pesado, né? é? Agora a minha dúvida fica. Por que, que um casarão desse vai estar tá abandonado? Então. Alguma coisa tem? Tiago, por que, que levantaram uma parede ali numa janela? A parede do, do quarto lá que não estava. Ah. Olha aí. Olha o que eu tava vendo. Estranho, né, cara? Alguma coisa tem, tá? Então. Se alguém tava procurando alguma coisa ali, alguma coisa deve ter nessas paredes Sim, ou alguma lá. coisa. Estranho. Estranho. Uhum. A gente pode tentar descobrir. Gente, uma casona dá até dó. Uhum. Eu assustei. Cara. Então, velho. Eu falei, o que será que tem lá? Aí Era o quarto que não tem janela. O quarto que não tem janela. Será que ele ficava sentado num desses sofás? Será que lá era o quarto do filho dele? E daí depois o filho dele não gostou porque não tinha janela e ele fez isso daqui, fez essa parede? Não sei. Então. Estranho é, né? Muito. Pessoal, olha o que tem isso. Tá vendo como que é Sim. Tem cada coisa nessa casa, né, gente? Essa casa aqui é muito estranha. Ó, oh, isso aqui pode ser alguma manifestação que aconteceu como? dentro da casa. E a gente vai estar tá voltando aqui, galera. Eu quero agradecer a todo mundo que está mandando é, as localizações, lendas novas para a gente lá no meu Instagram, no Instagram da Thaís, no nosso WhatsApp. Que a gente tá cara, essa semana a gente recebeu muita lenda nova, né Thaís? Muita. Agradeço de coração vocês vocês, brigadão mesmo. Obrigado por sempre estar tá acompanhando, eu e a Thaís, tá seguindo a gente lá no Instagram, a gente está tentando postar... Várias coisas lá para vocês também, né, Thaís? E agradecer também os presentes, né, tiar, Que estão mandando aí na caixa postal. Deixa a caixa postal aí. A caixa postal aí. tá aparecendo aqui, pessoal. Muito obrigado mesmo aí, porque vocês estão mandando lembrancinhas para gente. Cartinha, a gente está muito feliz. Quando vocês mandarem, deixa lá o Instagram de vocês para a gente estar divulgando também, Nathais. Né, é isso aí. Muito obrigado mesmo. E, galera, a gente vai aí agora, porque vamos atrás de mais lenda que foi passada para gente. Uhum. E a caminhada é longa. Então, até a próxima. Tamo junto. É nóis. Quando... Fui!